E aí, pessoal, feliz sábado. Hoje estamos num Shabat de lua cheia. E quem vai compartilhar a palavra com a gente é o Nicolas, no capítulo 5 de Marcos. E chegaram a outra banda do mar, a província dos gadarenos E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha só morado nos sepulcros, e nem ainda com cadezo o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando em grande voz disse... Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Sai deste mundo, espírito mundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo daqueles espíritos, im... saindo daqueles espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada se precipitou despenhadeiro do mar. Eram quase dois mil e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e, os... e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E por que você escolheu essa palavra? Essa daqui é uma das minhas palavras. Que eu gosto há bastante tempo Que eu acho surpreendente Que mesmo até mesmo os demônios é, Se prostam diante de Jesus Porque sabem a autoridade que ele tem E isso, é, isso acaba mostrando como Jesus é o nosso salvador E como vocês puderam ver Essa foi a palavra de um evangelista Mas por que que esses espíritos né, Chamados de legião Saíram do gadareno e foram para os porcos? Por que, que eles foram para os porcos? Eu li um livro de Enoque e falava sobre é, os anjos, os anjos caídos, né? É, os anjos que se rebelaram. E esses anjos, eles tiveram relações com é, homens ou com as mulheres, né? É, e aí eles, então, tem essas mulheres têm filhos. E esses filhos são, algumas tradições colocam, gigantes ou néflis e, e aí, é, então, eles é, não vamos dizer assim, eles tinham a parte humana, mas eles tinham também essa parte de espírito que de uma certa maldade também, né? Então, assim, quando Jesus expulsa esses espíritos, esses Espíritos imundos, eles têm, eles não podem existir por si só como um espírito. Então eles procuram corpos para habitar. E aí eles, vo, e aí eles, então, são enviados para os porcos, para a manada de porcos. Espíritos que ficam vagueando, porque eles estão procurando algum corpo para habitar, um corpo que eles já habitavam antes. Mas como esse corpo morreu, então eles ficam procurando corpos, né? Eles são diferentes dos demônios, né? Do demônio são anjos caídos, né? Os Néfilins, na verdade, são. É, seriam o espírito dos Néfilins, seriam espíritos de, que já, já habitavam em corpos, né? Nos corpos desses Néfilins, né? Então. E, claro, né? Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, depois você dá uma lida. Lá no livro de Enoque A gente pode colocar na descrição desse vídeo pra vocês aí também Caso você tenha interesse Complementando isso que o Nicolas falou, né Dessa autoridade de Jesus sobre os demônios Eu penso também no amor de Jesus por esse homem, né Porque ele estava há tanto tempo lá endemoniado e, e ele vivia nos sepulcros, né Ele vivia num cemitério e Jesus vai e expulsa esses demônios, e aí depois a gente vai ver que, os, que esse homem fica ação, ele volta a sua consciência, então ele mostra também o amor de Jesus, né? Então nós também, quando a gente encontra uma pessoa endemoniada, não é uma opção, eu acredito que não seja uma opção a gente expulsar ou não, porque é uma declaração do no nome de Jesus, de toda a autoridade que ele tem e ele nos deu, e também é um, um ato de amor por essa pessoa, né? Então, assim como Jesus foi, expulsou esse demônio, a gente também vai e faz o mesmo. Deixa eu aproveitar para compartilhar também uma outra palavra de Jesus, que fica ali em Mateus capítulo 5, em que Jesus fala assim, para que nós sejamos perfeitos assim como Deus é perfeito, né? assim como o Pai é perfeito. Então, isso mostra para a gente que... A gente não tem que se contentar em simplesmente conhecer as coisas, a gente não tem que se contentar em simplesmente conhecer algumas coisas, algumas histórias, mas a gente tem que praticar, né? E sermos aperfeiçoados tem a ver com a prática da palavra. E eu estou falando isso porque estamos numa semana de lua cheia, de um mês de aperfeiçoamento ministerial, aperfeiçoamento pessoal. Então fica aí essa palavra para vocês. Né, Para esse sábado, e, e vamos partir o pão. Graças a Deus. Opa, obrigado por assistir mais um vídeo Falou!